Irem as Crianças da Sala, que agora a gente vai falar sobre a Guiédré. O estilo da Guiédré é um humor bem ácido, bem próximo lá do humor negro. Então hoje a gente vai falar sobre uma música dela que fala das mulheres. É uma música bem irônica e o título é... De puta. Ou seja, se a gente fosse traduzir para o nosso português brasileiro, seria uma coisa tipo É tudo puta Se você não conhece a Guiedre ainda, você pode dar uma olhada aqui Assim você vai ver essa música dela especialmente Então você dá um pause aqui, você olha a música e aí depois você volta aqui para a gente conversar, beleza? Agora que você já conhece a música, vamos conversar um pouco sobre essa letra tão irônica da Guiedre. Ela começa assim Le filles qui naissent toutes nues C'est trop de pute. Então, ali naquela primeira fase, tranquilinha de traduzir, as meninas que nascem toutes nu, então todas peladas ou toda pelada, são muito putas. C'est trop de pute. Então aquele trop tá ali, meio que para dar uma ênfase maior, mas ele tá num ar assim meio de gíria, que nem a gente viu no vídeo do très, beaucoup e trop. Se você não conhece esse vídeo ainda, você pode clicar aqui. Então, o trop, muitas vezes ele é usado nessa linguagem um pouco mais descontraída. C'est trop de putes significa ah, elas são muito putas ou são realmente putas, tá? Então é aquele meio é tudo puta. Lefi qui montre leur sang à leur bébé quand elle les allaite. E aí, então as meninas que mostram os seios aos bebês delas, quanto é quando elas dão o leite? Aleter, então é o verbo de amamentar, dar o leite, né? O fato de dar o leite. Então aí nessa frase também vai ter o possessivo leur, quando a gente tem aquele possessivo que dá dá mais trabalho no francês, porque ele muda um pouquinho do no nosso, né? Então leur com um Szinho, significando que tem um grupo de possuidores que possuindo um grupo de coisas, que daí nesse caso vai ser as meninas que é o grupo de possuidores, possuindo as coisas que são os bebês, então por isso que tem esse S ali, porque tem um grupo de bebês. Les filles qui enlèvent leur culotte devant leur Então as meninas que tiram a calcinha na frente do médico ginecologista, o gineco, vai ser o ginecologista, e aí de novo, é tudo puta. C'est trop de pute. Les filles qui sont à poil dans leur douche. Aí é legal que eu tenho uma expressão bem usada em francês, que é quando a pessoa tá pelada, eles dizem, elle est à poil. Être à poil significa estar aos pelos, ou seja, estar com todos os pelos à mostra, tá? Então é uma gíria para você falar que tá pelado, então les filles qui sont à poil dans leur douche significa as meninas que tomam banho pelada, né? C'est trop de pute. Aí depois a gente tem um refrão. Tuta de pute, tuta de putain. e aí é muito legal porque a gente vê que eles têm duas palavras para dizer puta, put, que é puta mesmo, e putain, que também significa puta, mas é uma palavra antiga, tá? Então antigamente putas era simplesmente putain, e agora é put. Aí o que que acontece? Quando eles vão realmente falar puta, eles vão utilizar Put. Mas aí, putain virou meio que um palavrão genérico para qualquer coisa, sabe? Então, putain é um dos palavrões preferidos do fran dos franceses. Quando alguma coisa está errada, você já vai ouvir lá alguém, alguém gritando: Ah, oh, putain! Les filles qui se touchent pour mettre leur tampon. C'est trop de pute. Então, as meninas que se tocam para colocar o absorvente interno, então o tampão vai ser o um absorvente, especificamente um absorvente interno. Depois, les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop de pute. Então as meninas que não usam nada, então porter vai ser o verbo que a gente vai usar para alguma coisa que a gente usa de roupa, né? Então que não usam nada embaixo do... como é que se chama? Do, do, da roupa, embaixo da roupa de baixo, então o seu vêtement vai ser a roupa de baixo, a cueca, a calcinha, o sutiã. Então ali ela tá falando que as meninas que não usam nada embaixo dessa roupa de baixo, c'est trop de pute. Les filles qui se laissent peloter pour une mammographie. Então as meninas que se deixam tocar numa mamografia. então ali a palavra peloter significa tocar, meio familiar assim, na gíria, se você usar a palavra toucher, você pode usar a palavra peloter. E aí para finalizar, les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste c'est trop de pute, ou seja, as meninas que ficam peladas na frente do médico legista. c'est trop de pute, então lembrando que o médico legista vai ser normalmente aquele que trabalha com cadáveres, né, autópsia. Então pode ver que o humor ele é super agudo, super forte E se você gosta desse tipo de humor, você pode ir ver as outras músicas da Guiê Porque elas são assim bem fortes mesmo Essa é uma das mais leves que eu achei pra mostrar pra vocês Mas se você não gosta, nem adianta ir porque você não vai gostar Aí você vai ficar bravo comigo depois, vai me xingar, vai se desinscrever do canal Então é melhor não ir Mas se você gosta, vai que tem muito material lá e você vai aprender ainda muito mais palavrão com a Guiê eu espero que vocês tenham gostado do Coquetel FM de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E você pode contar pra mim também, deixando um joinha, deixando um comentário, porque eu gosto muito de receber os comentários de vocês, sempre. Não se esquece também de olhar as minhas redes sociais, assim você vai ficar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no Coquetel FM. Belezinha? Obrigadão por vocês terem me seguido até aqui, mais uma vez. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!